Atenção, o vídeo seguir recebe imagens de Dudu relembrando a sua infância. Tá vendo isso aqui, mano? Sim, isso é no Minecraft Bad Rock, tá bom? Velho, o que que é isso, meu irmão? Que coisa linda, moral. Vocês provavelmente já viram algum vídeo na infância é, de, sei lá, um Robin Hood Gamer, um JP Plays, que usava uma animação mais ou menos assim, daí. E isso para eu pensar, será que isso existe para... Minecraft Bedrock e eu fui pesquisar. Eu já sabia que tinha, mas fui pesquisar porque faz muito tempo que eu não achava isso. E mano, eu achei simplesmente tá lindo demais. Isso aqui vai tá muito igual. Olha isso, velho. Eu, eu lembro como se fosse antes, eu lá com meus 10 anos assistindo. Isso é louco. E, bom, né, rapaziada, hoje eu ensinar vocês aqui a como tá baixando esse lado, que é bem da horinha aqui velho, você consegue tipo. Sei lá mano, fazer muita coisa da hora Não é só com isso, eu acho que até com espada que faz Deixa eu ver aqui É aqui ó Vamos ver Ó, até com espada hein? E da hora <risos> Ó o Patacacom oh, É da hora demais Então é isso, se você já gostou da ideia aí, Então deixa o like aí, se inscreve E olha é isso mano, que da hora Bom rapaziada, pra deixar claro o download Tá na descrição aí pra quem quiser é, véi. E sim, eu tô saindo aqui. E tipo assim, mano. Vou sair do mapa aqui pra vocês verem como é esse addon, velho. Lembrando que o download tá na descrição, se você quiser. Como eu já falei. E no final do vídeo aí, ou então no começo. Eu não sei como eu vou organizar esse vídeo. Mas vai ter aí o tutorial de como tá instalando ele aí, beleza? Bom, né, rapaziada. Como vocês podem ver, mano. O addon é zip. Então, aí na tela vai tá como tá instalando o addon. Então tá aí na frente mas vamos agora como instalar dentro do jogo após entrar você vem aqui em configurações opções que diga e vem recurso global globais é não sei falar isso você vem aqui mano aí vai estar desativado você vai estar vindo aqui e ativa ele né no caso como já tá ativado vou te já tá ativado. aí você vê nessa engrenagem aqui só que tem um porém você tem que saber aqui se eu o boneco do jogo, o seu, é Steve ou Alex? E como eu vou saber isso? Bom, é, isso é bem fácil, na verdade É só você vir aqui e editar personagem Como eu tô falando, você vem em opções, vem editar personagem Aí ah, aqui é fácil, mano, é só saber aqui ó. Se o seu personagem for Alex mesmo, do braço fino ó, O braço do Steve é assim, gordo O da Alex é mais fino Ou seja, se sua skin tiver o braço fino, você coloca Alex Se seu braço for grosso, você coloca Steve, beleza? Após isso aí, mano, você fecha aqui, confirmar lá e sai. Aí, após isso, é só vir aqui em jogar. E, mano, eu vou mostrar agora as animações que tem. Porque nem eu ouvi tudo direito, então vamos descobrir aqui na doideira. Então, vamos lá, né, mano? Bom, entrou aqui no mundo, mano, como vocês podem ver, já tá aqui, ó. Olha a pose, que coisa linda, mano. Parece que Minecraft aqui, ó. Olha a animação correndo, já é bem da hora, mano. Quando você pula e tá pulando assim, ó, parece que vai voar, ó. Se você clica pra voar, você literalmente voa, mano. É da hora quando buga assim, ó. <risos> Aí você solta e tal. Só tá andando é assim, mano. E é bem da hora. Com a espada eu já mostrei que é assim, ó. Bem da hora. Eu lembro. É igualzinho. É clicando no, no chão. É igual no PC, mano. É da hora demais. Parece que tá dando um soco, É de E pra quebrar a madeira eu não vi, deixa eu ver. Ai, mas tem que dar uma sobrevivência frente, mas olha aí, só quebrando, meu Deus, quebrando, velho, quebrando é muito igual ao PC, na verdade é igual, velho, ó, isso aqui é igual, andando assim, meio que de lado assim, é igual, eu já mostrei aqui com espada, então bora ver se tem pra picareta, que eu acho que tinha, né, velho, pelo menos quando assistia na infância tinha, olha a é picareta, <risos> nossa, velho, é da hora demais, tem aqui o que mais, deixa eu ver é voando com a elastra. Bora ver. Acho que é a mesma coisa de você tá voando, né? Olha oh, que da hora, Cara... Olha só, andando de... Que... que porra é essa? Uai. Da hora, velho. Deixa eu ver aqui mais. É... Acho que até os mobitinhos, não me engano, velho. Enfim, vamos ver na... Ah, não, nadando não tem, não, porque o próprio jogo já tem essa animação. E, velho, tipo, o vídeo é esse, mano. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. É bem daorinha essa textura. Essa... Esse mod aqui, barrado. Então, véio, é bem daorinha. Então, se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva e Tamo junto. Falou e é nóis.